Estamos iniciando mais uma live do Propósito da Família. Bom, é, iniciamos essas lives com uma intenção, promover a nova edição do meu livro o Propósito da Família, que chegou em 100 mil exemplares na primeira edição. Então fizemos uma edição comemorativa, uma versão de luxo, capa dura, nessa edição limitada que você encontra só aqui no orvalho.com, a gente né, tomou essa decisão de autografar todos os exemplares e estamos dando junto, no meio do livro, né, um voucher com um curso online também com o mesmo título Propósito da Família. Tem o conteúdo do livro, mas também conteúdo inédito que não está no livro. É, depois de usarmos uma série dessas lives para divulgar o livro, nós percebemos a resposta das pessoas de como trabalhar esse assunto de família com calma, de forma mais repetir, extensa, recorrente, isso estava abençoando as pessoas, então nos estendemos né, com algo mais do que só a intenção de divulgar o livro. No entanto, ainda continuamos batendo nessa tecla de divulgar essa ferramenta preciosa que é o livro. Seja para você que ainda não tem, queremos é, de fato encorajá-lo a adquirir, ou seja para você que já tem a primeira ou a segunda edição do livro, e deseja abençoar, presentear alguém com uma das mensagens mais importantes que Deus tem nos confiado. Então, de vez em quando, vai aparecer esse QR Code, é, é, esse link do livro. Né? Aliás, eu quero aproveitar e divulgar alguns outros livros de família hoje, e vou aproveitar esse início de live para falar de um segundo livro do meu amigo, pastor José Gonçalves. Ele escreveu esse livro e foi publicado no Mundo Cristão, Família Indestrutível. Né? Nós precisamos, de fato, entender não apenas o plano e o propósito de Deus para a família, mas como dar a ela a devida manutenção, o como viver a proteção né? que Deus tem disponibilizado para que essa estrutura criada por Deus seja também preservada pela graça, debaixo do favor dEle, com os princípios da palavra dEle sendo aplicados. E esse material você também pode encontrar na nossa loja do avalho.com. Está aí embaixo né? também um QR Code ou link para que você possa acessar e adquirir. Bom, é, depois de falar dos livros, eu quero agora é, dar uma boa notícia, apesar que estamos desde a madrugada fazendo um barulho, né, quando era 2h05 da manhã, horário aqui do Brasil, meia-noite e cinco lá nos Estados Unidos, é, minha netinha Eila Maria nasceu, eu quero colocar uma foto dela aqui, nós estamos assim muito, muito felizes. O Israel e a Priscila estão vibrando com a primeira experiência paterna. Né? De um lado, eu e a Kelly, como avós também, marinheiros de primeira viagem. Do lado da família da Priscila, pastorei e Andréia também, a primeira netinha. E minha mãe vibrando porque é a primeira bisneta dela. Então a família toda está em festa e a gente está aqui compartilhando esse momento e fazendo questão de, nesse início de live, fazer menção dessa bênção que nós recebemos. A palavra de Deus diz, né, isso é uma promessa, e verás os filhos dos seus filhos, é algo muito precioso, e para quem está me perguntando se a experiência de ser avô é mais forte que a de pai, eu digo é verdade, porque não é uma experiência que substitui a primeira, ou que concorra com ela, é uma espécie de complemento, junto a nossa alegria da chegada com a neta, com a realização de ver os filhos, tendo a mesma alegria que nós tivemos né, de um dia também ter filhos, é algo muito, muito especial e nós estamos aqui vibrando. Bom, é, meu convidado para essa noite é um amigo assim de longa data, é, caminhamos juntos há muito tempo, conheço muito bem, né, frequento a casa dele, ele a é minha, temos parceria no Ministério, temos feito eventos e tantos trabalhos, tantos, tantos trabalhos juntos, eu estou muito feliz de poder receber o pastor Ricardo Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso. Né? Nós vamos conversar, ele também vai trazer é, é, e compartilhar uma palavra, e acredito que vai ser um tempo assim, especial que vai abençoar o seu coração. Então, além de encorajar você a ficar ligado, a aproveitar isso tudo, né? se você lembrar de alguém específico, talvez Deus traga no seu coração a lembrança de uma pessoa específica que poderia estar acompanhando essa live, ser ministrada, se você sentir algo especial no coração, não deixe de compartilhar, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado. Bom, o pastor Ricardo é casado com a Mayrla e eles têm quatro filhos. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo, eu quero que você comece aí falando de você, da família e depois do Ministério Família de Sucesso. Uma alegria te receber, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Que alegria estar com vocês aqui. Parabéns, vovô Luciano Subirá! <risos> Parabéns, meu Deus, Bom dia, que minha Nós entramos Deus. na avolescência. Avolescência! <risos> Gente, que alegria estar com vocês aqui também. Eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos, sou casado com a Maíla. Como o pastor Luciano falou, temos quatro filhos. Maísa tem 25, Bianca tem 24, a Maísa faz 26 agora. Aí vem o Ricardinho com 19, o Josué com 15. Todo mundo, graças a Deus, firme e forte com Jesus, servindo a Deus Sim. na igreja. Eu e Mariana fazemos agora, em outubro, 27 anos de casados. E vale. somos pastores da Igreja Batista Ministério da Graça há 21 anos. E o Ministério Família de Sucesso, que tem aí perto de 15 anos que é um ministério que tem se dedicado a abençoar famílias, casais, a gente tem pelo Brasil e algumas nações, para esse chamado que nós somos apaixonados e temos até como encargo mesmo de Deus para fazer essa obra. E o pastor Luciano subirá um parceiro, um amigo, queridíssimo, e também tem uma família linda e, um inicio, e uma palavra, né? um ensino assim sensacional sobre família. Inclusive, meu amigo, eu recebi o seu livro e ele está na cabeceira da minha cama, porque eu preciso reler muitas coisas nele, e ele faz parte ali do, daquela, antes de deitar, ler, reler, mastigar, para dormir até com as informações maravilhosas. Glória a Deus. É, amigo, eu queria que você aproveitasse, falasse um pouquinho do Ministério Família de Sucesso, né? eu vou aproveitar aí, enquanto você fala, nós vamos fixar, é, aqui também o endereço do site para que depois as pessoas acessem mas é, a gente pode fazer até isso de vez em quando enquanto falamos na, na live mas vai falando um pouquinho sobre isso sobre gente. o que é o ministério e como as pessoas que não necessariamente vão te ter em algum evento como eles podem ter acesso aos seus livros às suas mensagens, aos seus cursos Pessoal, é, é assim, o que acontece, eu vim de uma família destruída, diferente do meu amigo que está aqui, o pastor Luciano, eu não sou filho de crentes, meus pais não eram convertidos, meus pais se separaram, meu pai tinha problema com álcool, e a gente viveu uma família muito problemática, muito conturbada, eu cheguei ao ponto de fumar maconha junto com meu pai, para você ver o nível de família sem nenhuma estrutura. Minha esposa também vem de uma família não muito diferente, com muitos problemas, mas graças a Deus, bem jovens, com 16 anos de idade, eu tive meu encontro com Jesus, e eu tive o privilégio e a alegria de congregar numa igreja que o pastor falava sobre família. Todo último domingo do mês, a, a, o culto do, do último domingo nessa igreja sempre era voltado com o um tema e todo o culto voltado para a família. E a gente tinha um congresso anual de família e os encontros de casais. E a gente cresceu nesse ambiente e foi com os princípios da Bíblia e, e vendo uma família de sucesso, uma família estruturada, jamais perfeita, mas muito estruturada, que a gente viu que era possível. E quando eu e Maíla nos casamos, eu acho que por esse histórico de uma família muito problemática. E pelo privilégio de receber, beber dessa unção, a gente sentiu muito forte o desejo de ministrar nessa área e um chamado de Deus para isso. Começamos o Ministério Família de Sucesso. A gente tem o site Família de Sucesso, que está aqui.com. Lá você vai ter, acho que tudo que tem no site lá, com exceção da loja virtual dos livros, é gratuito, as mensagens você pode ouvir, tem muito conteúdo. A gente também está no YouTube como Família de Sucesso, no Instagram que está até aqui, acho que no meu nome, Família de Sucesso, underline. Nós temos um projeto chamado Casamento Inabalável, para a gente que quer ter um casamento com mais amor, carinho, respeito, estrutura financeira, sexo bom e companheirismo. E a gente tem é, pregado mensagens e nós temos visto um resultado de transformação para a glória de Deus em muitas famílias e em muitos casais. Hoje temos 10 livros escritos, são várias ministrações sobre divórcio, novo casamento, criação de filhos, intimidade sexual para o casal, inimigos da família. São vários temas que você consegue lá pelo nosso site do Família de Sucesso. Então, lá estão as pregações no YouTube, os livros, né, a agenda, está tudo lá no nosso site, familiadesucesso.com. E o nosso desejo profundo é ver famílias restauradas, abençoadas, e estruturada. também tem conteúdo nosso no site da daorvalho.com. Muita gente, inclusive, chega até nós pelo site, quando houve as pregações lá, e tem sido uma grande bênção. A gente ama isso. E o Senhor nos deu o privilégio de ter uma família estruturada. Nós não somos perfeitos, como qualquer família, temos nossos problemas, desafios, né? lutas, brigas, mas somos uma família que, se eu voltasse atrás, por exemplo, no meu casamento, com certeza absoluta, eu diria sim, outra vez para minha esposa. Então, a gente ama ver pessoas alcançando esse lugar de uma família de sucesso, de um casamento na balada. O, o Ricardo, é, você comentou aí, somos uma família normal, né? E tem inclusive os bo, a gente usa é. muito o aqui, <risos> bo para do boletim de ocorrência. É, anos atrás uma mensagem que eu gostei muito de ouvir sua eu sei que é um desafio pedir para o cara resumir assim, dois, três minutos o assunto, né, porque eu, eu ainda quero que você dê uma palavra aí de do, uns dez minutos, conforme sentindo o seu coração além do do, do bate-papo que nós vamos ter mas eu lembro de uma mensagem sua que me abençoou demais, não apenas a mim todo o nosso povo aqui, que era acho que aprendendo a brigar, aprenda a brigar é, aprendendo a brigar <risos> Você podia resumir um pouquinho isso? Vamos resumir. <risos> a, a... a gente a achar essa mensagem ouvi-la depois. É, lá no YouTube você vai achar, com certeza, ou no site, Aprendendo a Brigar, como resolver conflitos. Gente, eu descobri que não existe família perfeita nem casamento perfeito. E é por mais que você siga os princípios, a gente está numa... tá num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas. E além da imperfeição nós ainda temos o agravante de sermos muito diferentes, né? E aí eu louvo a Deus pela Bíblia, que é maravilhosa, completa, extraordinária, salvadora em todos os aspectos, e diz assim, o texto de Efésios, irai-vos e não pequeis. Aí eu fiquei muito feliz, porque a Bíblia diz, que você pode ficar com raiva, né? O problema não é ficar com raiva, o problema é pecar. Falei, graças a Deus, porque... Se fosse proibido ficar com raiva, meu Deus, eu acho que eu não ia conseguir escapar do inferno não, porque <risos> é tanta coisa que acontece na vida e dentro de casa. Então, a Bíblia chega a dizer: "Irai-vos, mas não peque". E aí a gente descobre que não é possível viver uma vida nesta terra, neste mundo, sem que haja um conflito. A Bíblia diz que como um ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro então no relacionamento conjugal a gente tem esse ferro com ferro bater e quando o ferro bate no ferro sai faísca e a gente vai ter os conflitos O grande desafio é resolver o conflito é aprender como terminar uma briga para não ter que brigar de novo aquilo e sem e sem desrespeito e sem perder o amor o carinho e etc e aí Deus me deu uma palavra e a gente fala é, primeiro isso, que ficar com raiva não é pecado, graças a Deus. O que, que é pecado? É pecado quando você explode, né na hora que você está em uma situação de pressão. se você A gente até usa essa expressão da panela de pressão. Se você explode e joga o caldo quente em cima de todo mundo, você passou do limite. Então, o soltar a raiva toda é pecado, o segurar toda a ira é pecado também não posso nem guardar todo o meu sentimento, fingir que nada está acontecendo, e não expressar nada, e não conversar com as pessoas, e isso tem sido causa de muito problema nos casamentos, nas famílias, porque quando você não mostra, não fala, não expressa que alguma coisa deu, deu ruim, que você se sentiu mal, o outro acha que está tudo bem. E quando o outro acha que está tudo bem, ele continua repetindo um padrão de comportamento que continua te ferindo. E o que eu tenho observado nesses 25 anos trabalhando com casais e família é que quem esconde o sentimento, quem evita tratar o problema, quem guarda, em algum momento acaba explodindo. E aí, quando uhum. você explode, acaba que fica quase que impossível. Só, eu, eu, eu brinco que nem milagre resolve, só bilagre para poder resolver uma situação como essa. Então a gente tem que expressar o que está acontecendo e conversar. E aí a gente vai colocando que você não pode falar com desrespeito, você não pode passar do limite, você tem que falar dos seus sentimentos, você tem que tomar cuidado porque a palavra tem poder, né? Você não pode ficar desenterrando defunto porque tem gente que quando resolve uma briga aqui daqui a pouco tem outro traz aqui te enterrado e desenterra aquela confusão. Então tem muitos princípios ali que com certeza vão ajudar você a entender que brigar vai... A, a briga vai acontecer, não tem jeito. Briga entre irmãos, briga entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre pessoas dentro da igreja. Esses conflitos eles vão acontecer. Mas existe uma forma de você resolver o conflito de, de, de um jeito que não é, estraga, que não prejudica, que não vai desgastando o relacionamento ou os relacionamentos. Então, é, essa é uma, é uma palavra que realmente a gente prega muito, porque ela é uma necessidade. A gente fez uma pesquisa, pastor Luciano, agora há pouco tempo, nas nossas redes sociais, e a gente hum. percebeu que comunicação e conflito estão entre os três maiores problemas dos, casa dos casais e das famílias. Falta de comunicação, e quando tem a comunicação, as brigas. Então, uma das coisas que tem que aprender mesmo é a conversar, e resolver os conflitos. Maravilha. É, bom, fica aí o um encorajamento para o pessoal depois acessar a mensagem, aprendendo a, a brigar. Porque muitas vezes o pessoal cria uma fantasia, né? Que o um ambiente de amor é um ambiente sem problemas. É. Eu costumo dizer que é um ambiente onde a gente resolve problemas, né? Exatamente. Acaba ficando sem eles, mas não que eles não existam. E. É, é, eu, eu, eu gosto muito desse, desse ensino e dessa palavra anos atrás é, anos atrás, Kelly e eu vamos fazer 25 anos casado é, é, daqui menos de dois meses e a gente era recém casados, a gente estava numa reunião e, e pediram para os pastores falar o que tornava o casamento dele especial, então teve gente dizendo a gente ora junto, a gente conversa muito boa comunicação, todas coisas positivas e que acho que fazem parte de uma resposta dessa mas eu me lembro de um casal que falou assim: não, o que torna o nosso casamento especial é que a gente briga. <risos> aí todo mundo levou um susto, né? E foi uma briga limpa. Até alguém brincou, é cavassoura. Mas eles começaram a compartilhar o como eles nunca deixavam de ser honestos, nunca deixavam de abrir, de tratar as situações. Isso nos empolgou muito, nos ajudou também bastante ao longo do tempo. E é por isso que eu queria que você falasse um pouquinho. É, Ricardo, antes de você compartilhar aí, a palavra está no seu coração. É, eu quero aproveitar aqui. Hoje separei, até porque, assim, como faz tempo que a gente está falando só do livro do Propósito da Família, e muita gente já adquiriu, é, eu decidi apresentar algumas outras boas ferramentas que a gente também tem disponibilizado para ajudar as pessoas aqui. E eu quero apresentar um livro mais. É, é, depois vou pedir para você já compartilhar aí o que Deus tiver colocado no seu coração. Então, vamos lá. Eu tenho um livro do Gary Chapman, que é o autor do famoso, As Cinco Linguagens do Amor. Ele escreveu esse livro aqui, As Quatro Estações do Casamento. Né? Nós também estamos disponibilizando é, é, esse material lá no orvalho.com. Né? Ele é, acredita que pode te ajudar os aspectos, as fases, os momentos diferentes que se enfrentam, que se passam. E você está bem armado, munido, para entender... Né, essas dinâmicas, essas fases, mesmo as crises. Então, esse material também está na lista do que nós estamos aí indicando e você fica à vontade para é, acessar lá se tiver interesse. Vou pedir para colocarem mais uma vez aqui o, o site do Família de Sucesso e cá dentro dos seus livros, né? Tem um material específico com ensino muito claro, né, sobre intimidade sexual que é o clássico Peladinha, né? falar trinta peladinha abrindo o jogo sobre sexo então esse e todos os outros livros o pessoal pode encontrar no familiadosucesso.com é isso é isso aí entrou no site tem a loja virtual você consegue ver lá os livros e consegue receber ele tanto e-book quanto se precisar enviar pelo pelo correio né pelo sedex pela transportadora para você então tem as possibilidades tanto da plataforma digital como ele físico tem gente que quer pegar na página Sublinhar, né? Faz questão. Então tem as duas possibilidades. Os nossos dez livros estão lá à disposição. Tem um livro para solteiros, que é o campeão de vendas. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Esse aí tem uma galera assim: tem, uma, tem muita história de gente que chegou a terminar namoro e noivado depois que leu esse livro, né? Então, é uma benção porque <risos> termina namoro e noivado. Mas é melhor terminar o namoro e noivado que terminar o casamento. Então, quem é solteiro aí, ó, como saber quem é a pessoa certa para eu me casar, também tá lá no site familiadesucesso.com. Maravilha. Então, compartilha aí com a gente, Ricardo, é, algo que, que esteja no seu coração e que você entenda que possa abençoar famílias ou casamento, né? qualquer esfera do assunto da família aí, que esteja no seu coração, reparta com a gente. Gente, eu quero falar com vocês algo que eu tenho certeza vai alcançar tanto o público casado quanto o público solteiro. Sempre que uma pessoa que não casou ainda, ouve uma mensagem sobre família, ela tem uma, um ganho assim absurdo. Foi é, Se você perguntar, pastor, a que você atribui o sucesso do seu casamento, da sua família. É óbvio, gente, que toda a nossa estrutura, fundamentação, está em Jesus, né? Não tem, não tem nenhum ensino, nenhuma palavra que a gente possa te dar que se Jesus não estiver sendo o fundamento, vá realmente funcionar. Aliás, nós falamos numa perspectiva bíblica cristã então, é, o nosso ensino não é principalmente fundamentado na filosofia, nem na psicologia, nem experiências pessoais, tudo isso entra, mas é principalmente fundamentado nos princípios da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, a, quando você fundamenta isso, é maravilhoso. Quando eu... É, comecei a congregar nessa igreja, como eu falei no início, eu comecei a ouvir com 16 anos de idade, sobre criação de filhos, como ser marido, a minha esposa sobre como ser esposa, como viver em família, e como solteiro, sem ter uma estrutura familiar em casa, numa igreja onde tínhamos uma referência dos nossos pastores, e no ensino, a gente conseguiu, então, ter essa família de sucesso. E os casais... Vou ouvir agora, se tiver alguma coisinha para ajustar, ajusta, que com certeza vai melhorar. A Bíblia diz lá no iniciozinho, Gênesis capítulo 2, verso 24, que a Bíblia diz assim, que deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Primeira coisa para falar sobre casamento, que eu tive no meu coração hoje falar, é que, gente... Casamento é coisa muito, muito séria. A luz da Bíblia é até que a morte os separe. E aí, quem não casou ainda, precisa saber disso e pensar bem antes de casar, porque casamento, no Padrão da Bíblia, que se a gente for levar em conta a cultura ou as leis do Brasil ou de muitas nações, é muito fácil se divorciar, separar, casar de novo. Mas para quem acredita na Bíblia como palavra de Deus, uma, não é uma opção legítima para o crente o divórcio portanto você tem que entrar no casamento sabendo que esse negócio aí é para a vida toda e a Bíblia diz que quando você se casa você se torna participante da mesma graça de vida agora o que afeta um vai afetar o outro também outra coisa sobre casamento e família é que tem Muitos princípios na Bíblia. Eu diria que funciona quase que como uma receita. né A gente recebe uma receita de como fazer um pudim, como fazer um, sei lá, um strogonoff e às vezes a gente quer que o nosso casamento funcione, a nossa família funcione, mas a gente não segue as a, a receita bíblica para o negócio. Se eu pegar os princípios da Bíblia e eu aplicá-los na minha vida, com certeza absoluta você vai ter uma família de sucesso. Não é perfeita, mas é uma família estruturada e abençoada. Então, quando eu descubro que o casamento é até que a morte o separe, eu preciso é, ter uma coisa na minha cabeça. Bom, já que eu, vou, já que eu sou casado e não posso me separar, porque não pode. O que, que eu tenho que fazer, então, pastor? Você tem que fazer esse casamento seu funcionar e ser bom. Né? Você está morando numa casa e, e, de repente, você descobre que não pode mudar dela nunca mais. Você está numa situação, de repente, você mora num lugar classe média baixa, está com dinheiro para comprar lá na... No, vamos usar a expressão do Rio aqui, lá, lá no recreio, lá na barra e de repente vem uma lei proíbe, não pode nunca mais sair dessa casa. Bom, já que eu vou ter que morrer aqui, então eu vou colocar uma jacuzzi aqui, uma piscina aqui, vou fazer essa casa a casa dos meus sonhos, porque é aqui que eu vou ficar o resto da minha vida. Então, depois que eu descubro isso, eu tenho que descobrir uma próxima coisa, que casamento é mais importante do que qualquer outro relacionamento, exceção Deus. Não existe relacionamento maior, mais importante, do que o relacionamento de marido e mulher. Nem mesmo papai e mamãe. E aí Aliás, é que entra... acho que a maior prova é que Deus mandou o homem deixar pai e mãe, né? Exatamente. Aí... mais profundo. E aí é que está o problema de muitos casais, e... e você que vai casar já vai tomar uma vacina agora. Muita gente, quando casa, não deixa a casa antiga. E a ordem e, e faz parte da receita para o bolo ficar gostoso, o que Deixar a casa antiga. Deixará o homem, pai e mãe. Então esse deixar aqui ele é sério, esse deixar aqui ele tem que funcionar. E para explicar isso, eu fiz uma diferenciação entre o termo família, familiar e parente. E eu coloquei no, na, nos parentes, todo mundo, tio, tia, avô, avó, primo, prima, todo mundo aí é parente. Familiar é o quê, pastor? Depois que eu me caso, familiar, que eu colocaria num grau acima do parente, é o pai, a mãe e os irmãos. E família, família é marido, mulher e filhos. E os filhos serão minha família até que se casem e então formam uma nova família e eu passo a ser familiar. Né? E eu até falo brincando que nessa história toda eu só não sei aonde que fica cunhado, porque eu não sei que cunhado é, afinal de contas. né não, não, Eu não coloco ele nem parente, nem, nem familiar, nem família. Mas... A gente tem que entender que, quando a gente se casa, devemos continuar amando papai e mamãe, honrando papai e mamãe, o máximo possível a gente deve dar de atenção, de amor, de carinho, de telefonema, de convivência para papai e mamãe, mas papai e mamãe e irmãos não são mais a minha família. Se você quer usar uma expressão... Mais amena, principal, porque agora a minha família, segundo Deus, segundo a Bíblia, é a minha esposa e eu me tornei a família dela. E quando e meus filhos, que são quatro, que ainda não são casados, são a minha família, então jamais pode acontecer o que eu ouço de reclamação de pai de, de, de cônjuges que reclama o pastor, ele dá mais importância para o pai, ele dá mais tempo para a mãe. O, o dinheiro, às vezes, que era para resolver um problema dentro de casa, não é que está sobrando. E ele vai lá e, e paga a conta de um irmão ou de uma irmã, ou de um, ou, mas, e aqui em casa fica sem água ou sem luz, ou sem ter o que precisa. Então, quando a pessoa não entende que agora a prioridade é o cônjuge, ao ponto de, para deixar bem claro, e eu sei que isso é raríssimo, espero que nunca aconteça, se chegar no momento em que eu tenho que atender ou minha mãe ou minha esposa, e tem que tomar uma decisão, é um ou outro, eu tenho que atender a minha esposa. Por quê? Porque agora a minha prioridade é minha esposa. E quem não pratica esse princípio bíblico, peca, falha em algum ingrediente que estraga de ter um casamento abençoado. Então, esse deixar aqui, gente, ele é integral. Ele é um deixar espiritual, porque enquanto você está debaixo, um filho está debaixo da, da cobertura dos seus pais, eles têm que ter uma experiência com Deus, eles têm que orar, ler Bíblia, ter a vida deles com Deus, mas a cobertura deles é a responsabilidade do pai e da mãe. Eles têm uma proteção do pai e da mãe. Casou, essa proteção não existe mais. Seu pai e sua mãe podem interceder por você, providenciar oração e intercessão, mas agora eu sou responsável da cobertura da minha casa. Esse deixar é emocional. Eu não posso agora ter problema dentro da minha casa e ficar, mamãe, papai, socorro, vou correr para minha mãe, vou correr para o meu pai. Inclusive, queridos, eu nem aconselho que a maioria dos problemas que você possa estar vivendo com seu cônjuge sejam resolvidos com seus pais ou com seus sogros. Porque é muito complicado quando você fica expondo suas dificuldades para o pai e a mãe, por quê? Porque se eu tenho uma briga feia com a minha esposa aqui, ligo para a minha mãe e fico lamentando com ela, contando para ela, pedindo para ela, oração ou conselho, o que, que acontece? De pode acontecer da minha mãe receber uma influência. Por quê? Porque eu sou o filho dela. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou me resolver com a minha mulher, amanhã estou deitado na caminha com ela, fazendo sexo, beijo, abraço, mas o que eu joguei em cima da alma da minha mãe pode ter criado uma barreira. Exatamente. e a minha esposa então quando eu fico enchendo a cabeça dos meus pais ou do, do meu sogro, da minha sogra com os meus problemas eu acabo criando, é, aliás, quebrando pontes no relacionamento isso não é bom, então esse deixar é espiritual, é emocional esse deixar também é físico pensa numa coisa que não é boa, raramente funciona, é vou casar e morar com os meus pais Pensa numa ideia problemática que não vai ser legal, né? Então, às vezes, inclusive, o pai e a mãe dão essa ideia. Não, fica aqui com a gente, a casa é grande, precisa guardar dinheiro, precisa gastar dinheiro com aluguel. O ditado popular é maravilhoso: quem casa quer casa. Não cometa esse. A privacidade erro. não tem preço. Não, não é? tem preço. E a privacidade não é só proteger a intimidade, mas a autonomia, né? Porque, afinal de Isso. contas, você está morando aqui, eu é tenho direito de preferir. Exatamente. Tem o, tem o fator autonomia, tem o, fa o fator não poder andar pelado na casa, tem o fator <risos> não poder gritar na hora que está na intimidade, porque o veinho está ali do lado com a veinha, e tem um monte de coisa que atrapalha você, e a gente está falando de coisas, brincando aqui e tudo, mas, na verdade, gente, há, há um motivo para Deus dizer deixará o homem pai e mãe. E esse deixar além de físico, ele também é financeiro. Eu não posso depender dos meus pais para viver. Meus pais podem me ajudar, meus pais podem me abençoar, se der vontade neles de pagar alguma coisa, mas eu não posso depender e nem esperar isso deles. Agora, Luciano, eu termino só essa partezinha aqui falando uma coisa para os pais também. Eu quero dar uma dica aqui para os pais, que tem filhos que estão se casando... Que é, já eu, se eu acho que é importante mesmo falar para os dois lados, porque tem filho que precisa desligar de, de pai, e tem pai que tem que se tocar, entender o princípio bíblico, é, e eles também tirar o time é de frente. Exatamente, casa. papai e mamãe. Agora eu quero falar com vocês vou até olhar bem no lugarzinho da câmera aqui. ó. Pelo amor de Deus, deixe o seu filho em paz. Porque tem pai e mãe também que fica, nossa, se casou e me abandonou. Não tem pai, não? Não tem mãe não? E fica do pé da, da pessoa, gente, pelo amor de Deus, a pessoa deixa ela viver a vida dela, deixa viver, a pessoa amadurecer, tomar as decisões, crescer. O que eu vou fazer? Eu quero dar dica para o meu amigo que já está se tornando vovô agora. O que eu vou fazer quando eu tiver. É, meus genros e noras, eu tenho pré genro e pré-nora por enquanto, né? Quando casar e quando eu for avô, eu quero te dar um conselho, não fica perturbando seu filho e sua filha e mendigando é, é, é, é, amor e presença, porque não é esse o caminho. O que, que você pode fazer? Meu irmão, eu vou fazer... Quando eu tiver um neto, eu vou criar na minha casa um playground, entendeu? Eu vou colocar é, coisa de bolinha... É, Algodão doce, videogame. Eu vou criar um ambiente na minha casa de tanta coisa que os meus netos vão perturbar os pais para ir lá para casa. Você está entendendo? Eu vou chegar num domingo depois do culto e falar para os meus filhos assim, gente, eu não sei se vocês vão sair em casa. Ai, ah, se vocês fizerem lá para casa, eu fiz picanha, lagosta, camarão, é, é, <risos> entendeu? Feijoada, sei lá. Uma se espécie de suborno cidade. gastronômico. Exatamente, suborno gastronômico, suborno de brinquedo, para eu criar um ambiente onde meus filhos queiram estar, meus netos queiram estar e não ficar querendo. Ainda manter um vínculo e uma opressão e uma exigência que atrapalha os filhos de romperem na vida. A Bíblia diz que os filhos são como flechas. A gente tem que retezar, lançar e estar tá na mão de Deus. E essa opressão da reclamação ela nunca aproxima, né? Ela só cria uma distância maior. Exatamente, só distancia. Então, meu amigo, essa mensagem é longa, mas seria um resumo aí que quem quer ter um casamento de sucesso. Deixe a casa antiga, inclusive as manias da casa antiga, porque agora está numa casa nova. Eu, você mesmo, Luciano, eu acho que quando eu prego essa mensagem, eu conto que você e aquelas quando foram fazer as primeiras compras, não foi? É, minha uhum. mãe comprava esse óleo, mas a minha mãe comprava esse. Ah, mas uhum. a gente comia o arroz, não, mas, mas eu comia esse, não foi isso? Você passou? É, não, do, do óleo até foi um, um, amigo, <risos> um amigo meu, mas nós, nós desentendemos no vinagre. Eu guardava vinagre na geladeira, ela tirava e guardava no armário. Aí um dia eu falei para ela, né? Falei, eu gosto do vinagre na geladeira. Ela falou, por quê? Eu falei, é porque eu gosto da salada geladinha. Ela falou, mas o alface já está na geladeira. Aí eu lembro que ela falou assim: se você tomar uma limonada gelada, a água precisa estar tá gelada, o, o, o limão pode estar tá na geladeira, mas o açúcar não precisa estar tá lá. Aí eu lembro que eu não tinha mais argumento, eu apelei, falei, minha avó guardava na geladeira, minha mãe guardava na geladeira, eu quero guardar na geladeira. Ela olhou para mim e falou assim: minha avó guardava no armário, minha mãe guardava no armário, eu quero guardar no armário. Né? Só quero deixar claro que hoje, quase 25 anos de casar depois, está na geladeira. Ai. Nós precisamos contar essa história, e o povo ficava se assim, posicionando, está escrito no vinagre é para guardar na geladeira, Kelly. Mas ela, ela, por 24 anos, ela ganhou isso. Eu desisti e, e o, o, o, o vinagre ficou no armário. Mas agora, para dizer para todo homem que é esperança, ele voltou para a geladeira. Olha aí. Não, mas a gente tem realmente situações que você vai ter que reformatar, né? Não adianta é, é. cada um tentar viver com as regras, as regras diferentes não funciona. Exatamente. Mas amém. É, eu, eu, quando casei, eu, eu e a Kelly, nós fizemos um acordo sobre isso. Kelly já trabalhava com crianças, desde de adolescência, escola, lidando com crianças, e ela falava isso os filhos brigam, os pais tomam as dores, no dia seguinte os filhos estão amiguinhos de novo e os pais não se falam. Né? É. Então a gente decidiu, antes de casar, que a gente nunca levaria problema para os nossos pais. Né? Em primeiro lugar, porque às vezes você preocupa com algo que eles não vão conseguir resolver, fica todo esse saldo, então a gente decidiu que a gente, além de ter Deus, a gente tinha é pessoas maduras para nos... Ajudar e que a gente nunca levaria um problema e nunca fizemos isso em 25 anos casados. A gente cortou o cordão umbilical, né? É nunca pedi um centavo para meus pais, nem tampouco para os meus sogros, para nada, né? Agora, quando meus filhos casaram, eu ensinei a mesma coisa, né? Falei, eu não vou interferir, né? E vocês também têm que cortar o cordão umbilical em todas as áreas. Então, a gente tem que se posicionar para os dois lados. Enquanto Exatamente. filho eu decidi que não daria muito espaço para os pais. Enquanto pai, eu decido não interferir na vida dos filhos. E quando a gente respeita isso, é, o resultado de andar na palavra é sempre melhor do que o de teimar e achar que a gente sabe mais do que Deus. Né? É, eu só tive um probleminha, Luciano. Quando eu casei, por uma única vez eu tive que pedir dinheiro para o meu sogro, porque a gente se casou, mas ainda estava no prazo de devolução. Ainda tinha menos de 30 dias de casado. <risos> a Maíla, acostumada lá com meu sogro, rico, milionário, quatro, cinco carros na garagem e tal e tal. A gente casou e eu não sei, a maioria acho que passou por isso, muita dificuldade financeira. E a Maíla teve que ir num dentista. E simplesmente ela foi no dentista e ela fez o que fazia quando estava na casa do pai dela, né? Deu um cheque lá para pagar o <risos> dentista, que custava tipo seis meses de salário integral do que eu recebia. Tudo. Eu, eu, eu, tinha, eu tinha que ficar seis meses sem comer, sem pagar nada. Quando ela deu o cheque, e, e eu vi aquilo Eu falei, meu amor, pelo amor de Deus, ela falou, não, mas eu não sabia nem que... que quando você ganha, assim, a mais ela é completamente out de grana, essas coisas. Uhum. E aí eu falei assim, eu falei, olha, eu vou ter que recorrer o senhor aqui, porque ainda está no prazo de devolução. Então, e esse negócio do dente já veio daí, né? Então, eu não é... Eu não, não, não, esse problema do dente dela não é pós-casamento, então É <risos> a primeira aí... vez que eu ouço esse argumento. Rapaz, e aí ele, ele assumiu esse cheque aí, mas foi a única vez que a gente pediu alguma coisa. Depois eu ensinei para ela que uma vez eu tive que ir com ela no, na loja e falar: "Meu bem, tá vendo aqui, ó, se a gente chegar ali e pedir para a moça, ela não vai dar, tem que pagar". E aí antes de pagar, nós tem que ver se tem dinheiro. Aí ela aprendeu e nunca mais eu precisei. Então, eu não tenho como você um argumento nunca. Tive uma vez que pegar dinheiro empre... é, é, dado lá. Uhum. Ricardo, é, a gente pode responder algumas perguntas que estão fazendo aqui? Claro. Eu queria falar disso, e, e me chamou a atenção aqui. Aliás, quando vocês me veem com a cabeça abaixo, é, é, eu estou tá olhando aqui, chat aí, palha, né? não está na mesma direção da, da câmera, tá, gente? É, então, vamos lá. Andrei Franco... Colocou a pergunta aqui, pastor, e quando o caso seria o oposto? Quando os filhos casam e por uma condição um pouco melhor financeiramente, os pais moram com eles, isso não entraria em honrar pai e mãe? Então, eu queria fazer uma distinção aqui. É, eu já estou completando 25 anos de casado e já me dispus várias vezes, seja para minha sogra, né, como também para minha mãe, que se algum momento elas precisassem morar conosco, nós os receberíamos. Se quiserem, privacidade, a gente ajuda com as despesas onde estão. Então, eu acho que essa disposição de honrar depois de anos de um casamento sólido é diferente de casar já morando junto. Né? Então, acho que a, a forma de honrar não é só recolher debaixo do mesmo teto. Né? Eu preferia, se os filhos têm a condição financeira boa, eu recomendaria que eles morassem num padrão menor, ajudar seus pais num padrão menor, mas garantisse essa privacidade do começo. Né? É lógico que tudo aqui, gente, a gente procura falar do que é ideal. Já vimos situações que fogem ao controle e a gente não pode simplesmente virar as costas e abandonar. Né? O que a gente está tentando falar aqui envolve principalmente planejamento. Né? Então, às vezes, alguém está pensando em casar e morar com os pais porque ainda não tem um emprego para manter a casa. Mas eu costumo dizer, se você não pode manter a casa, e depende de morar com os pais, não só para não pagar aluguel, mas para comer, não deveria casar, deveria continuar Exatamente. morando como solteiro. Agora, o filho Exatamente. tem uma boa condição e os pais não, há formas de ajudar sem negociar a privacidade, ainda que todo mundo baixe o padrão. Eu vou dizer que a privacidade vale mais do que o alto padrão. Né? Agora, a N desdobramentos, é, onde talvez a gente possa reconsiderar. Então, é quando a gente trata uma coisa de forma genérica aqui, eu acredito que é difícil tratar como fosse absoluto. Você teria algo mais para acrescentar sobre isso? É, eu acho que eu, eu, a pergunta foi muito boa e a gente tem que honrar mesmo, inclusive até eu vou além, porque tem gente que tem condição financeira e não cuida do pai e da mãe, o que é um absurdo e entra é. até no texto. né? Quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, tem que honrar, agora eu concordo com você perfeitamente, até porque são poucos casos aonde a mãe ou o pai, a não ser no caso já de é, questão de, de doença, e precisa daquela atenção, mas a pessoa quando está lúcida, normalmente ela inclusive vai preferir que ela tenha o um cantinho dela, que olha mãe, você quer ficar aqui, a gente vai te receber, como você falou, já tem uma estrutura e etc., não, mas eu tenho como pagar para a senhora um apartamento, um lugarzinho. E se para isso eu tenho que baixar o meu padrão, com certeza absoluta. Agora, é... essa questão, isso não extrair é, em honrar o pai e a mãe, exatamente. E o que a gente está falando aqui, gente, sempre é no geral mesmo. As exceções são pequenas. É como... Pastor, teve uma situação agora, durante a pandemia, o negócio explodiu e eu vou ter que morar com meu pai e com minha mãe, lógico. É claro, não é pecado ir para a casa do pai e da mãe, uhum. passar um período por causa de uma exceção. Agora, eu concordo com você. Vai casar e depende financeiramente do pai, ou morar com o pai e com a mãe, Então porque não está não pronto, não é hora de casar. É isso aí. Situações temporárias já são diferentes. Eu morava em Guarapuava, já era casado, precisei fazer uma reforma na casa, a previsão era de um mês, acabou levando três meses, é, eu lembro que meu irmão insistiu muito que fosse para a casa dele, a gente morava na mesma cidade, né, e foi, foi um herói, no fim teve que aguentar a gente três meses lá, ah. né, agora foi uma situação muito pontual, né, muito temporária, é, é, é bem precisa, mesmo levando um tempo maior do que a gente é, queria ou imaginava, eu acredito que não é algo que, que possa se definir como permanente. Então, as pessoas têm que separar isso. Gente, eu queria só é, é, falar aqui, porque a gente sempre tem gente diferente entrando, chegando. Tem assuntos que eu não me atrevo a responder. Né? Toda live, durante esses meses, tem gente dizendo e o casamento, e o divórcio, e o novo casamento. Né? Eu escrevi um livro inteiro a respeito do, do assunto e eu não vou é, é, tentar resumir isso em dois minutos. A gente tem um curso disponível, chamado Casamento dos Sonhos, onde a gente mostra o que é a formação do casamento. Se alguém quiser acessar, está aí o QR Code, o link. O casamento é aliança, como que se forma, como é a vida conjugal, em quais circunstâncias o, o divórcio entra, em quais circunstâncias um novo casamento. Agora, eu, além de justificar que a gente não responde isso, eu quero dizer o seguinte, se você precisa de aconselhamento, procure isso em fonte especializada. Porque do mesmo jeito que tem gente perguntando aqui, tem gente dando resposta de duas, três linhas, como se a coisa fosse simples dessa forma. Né? Então, é, é, a gente também não pode aceitar isso. Não é porque você está assistindo a live que alguém fez um comentário respondendo uma pergunta sua que isso serve de aconselhamento bíblico. Então, é, vamos tratar do assunto com seriedade. Se o casamento é algo tão sério, se o casamento é algo tão importante... Né? Nós precisamos parar, investir o nosso tempo, investir recursos, se preciso, ah, para entender a, a, a dinâmica de funcionamento né? e então a gente poder de fato se mover de acordo com eles, porque hoje em dia ou nós temos aquele extremo legalismo que a pessoa em circunstância nenhuma, nem de acordo com as exceções bíblicas, pode separar ou reconstruir ou nós temos uma banalização da graça de que nada é problema né? e as coisas não são nem de um jeito nem de outro e não dá para simplificar aqui, então nós estamos sempre pulando né? É, é, mas não adianta só eu dizer que não vou responder. Você não pode achar que, quando outros no comentário, estão te dando uma resposta, que isso é, é, seja suficiente ou seja aquilo que você precisa. É, eu, eu, eu queria separar aqui uma outra pergunta que eu achei interessante. Amigão, só falar uma coisa. Eu tenho um livro também, Divórcio e Novo Casamento, que a Bíblia fala sobre isso. Então a gente fez exatamente isso, colocou tudo lá. Às vezes eu, eu, eu fiz um resumo de um vídeo por causa de uma pessoa que colocou na internet uma vez, falando sobre divórcio, de uma forma como você colocou, banal, e eu quis dar uma resposta e acabei fazendo um resumo. Então, não é, não é o livro. O livro tem igual que você falou, tem fundamentação bíblica, a escola de Hillel, de Chamai e o grego, e isso e aquilo, as linhas, etc, etc. Então, tem um livro que vai explicar tudo o que a gente acredita. Mas eu fiz um resumo, está no meu canal do YouTube, esse... Conteúdo lá, acho que é o mais assistido, é onde eu sou mais xingado. Pensa. É, eu também vou pedir, gente, quando o pessoal começa, ou pedir aconselhamento aqui nos, nos comentários, ou discutir doutrina, nossa equipe está bloqueando. Né? Por quê? O propósito é que você ouça o que está sendo dito. O interessante é que, às vezes, nós estamos explicando, a pessoa está discutindo no chat. Depois, na hora de fazer a pergunta, ela vai perguntar o que a gente já explicou, porque ela não está prestando atenção. Então, é, é, talvez a gente não tenha sido claro a respeito aí de, algumas, de algumas regras, né? mas eu também quero falar a respeito disso. Bom, é, o Carlos Maia fez essa pergunta aqui. Boa noite. Por que diz o homem deixará pai e mãe e não a mulher deixar a pai e mãe? Né? É, é muito importante que a gente entenda essa dinâmica de construção familiar. Esses dias, minha filha estava numa live e ela precisou explicar para alguém a diferença de comportamento dela como moça, né, e do Israel como rapaz em relação aos meus filhos e como criei. Né? Então, é, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que o homem que encontra uma esposa encontrou o favor do Senhor. Na dinâmica bíblica, o homem vai atrás, o homem encontra o homem propõe, ele é o cabeça do lar na, na, na, no plano de Deus, ele dá início ao processo, isso não significa que a mulher tenha que dizer sim para qualquer um que a procure, né? ela depende, obviamente, de ter a concordância, de firmar uma aliança, mas essa dinâmica não pode ser comprometida. Então, quando a Bíblia diz o homem deixa pai e mãe, é porque ele que vai se unir à sua mulher. É lógico que a mulher também vai ter que deixar pai e mãe. Então, isso não significa que o homem deixa os pais e a mãe permaneça conectado. Mas está falando, né? essa é a forma, como eu entendo, de um posicionamento né, de quem vai atrás, firmar e estabelecer a família. Aliás, é, antigamente era muito difícil você ver um quadro onde o, o, o homem é que desligava da família dele né, no sentido de viver perto da família da mulher. Né? A gente vê lá Isaac, por exemplo, quando está a esposa, Abraão manda buscar a Rebeca, trazê-la para estar tá ali perto do contexto deles, do convívio, até porque existia aquela questão de quem vai tocar os negócios da família, coisa e tal. Mas eu acho que tem muito mais a ver com essa dinâmica. Agora, não significa né, que a moça não tenha que se desligar. Eu acredito que isso acaba sendo uma consequência e a responsabilidade maior é de quem tem que cortar o cordão umbilical primeiro, é o homem, e transmitir essa mesma mentalidade à esposa. Eu tenho visto muito problema. Né? Gente que está lá, por exemplo, não pode manter um padrão é, é, de vida, uma certa escola para os filhos, aí o sogro fica, não, mas nós vamos ajudar. Né? Mas porque estão ajudando, aí começa a decidir, não, não é essa escola, não, não pode isso. Não. Então, eu digo, gente, tem que ter muito cuidado. Pais que querem ajudar devem ajudar sem interferir nessas questões de ingerência e é, é, filhos que vão aceitar ajuda precisa estabelecer limites para que a autonomia do lar não seja comprometido Ricardo eu, desculpa eu tô empolgado para falar aí Ô, amigo? você é o cara rapaz você é é que é o tu... mas mestres. você é o convidado aqui hoje que que você falaria aí <risos> eu falaria a, a mesma coisa que, que você falou e falaria também de uma questão cultural né? A gente uhum. tem nessa época aí, primeiro, uma cultura onde a mulher desejava sair de casa. Era, uhum. tipo assim, uma honra, um desejo. Isso durou uh, uh, muito tempo, muito tempo até, acho que, uh, uh, 1800, 1800, a mulher tinha que casar, era um desejo, era uma necessidade, ela precisava. Era cultural a mulher sair de casa, ela queria. E outra coisa que havia, uma coisa de falar com o homem mesmo, né? Até muito te, até tempos atrás a mulher não tinha voto, a mulher na época de Jesus, as mulheres, o testemunho delas nem valia. Elas não podiam nem depor em tribunal. Era uma questão cultural e Deus trabalha e respeita a cultura. Então nessa cultura dessa época era o homem e aí e essa instrução até hoje, né? Era o homem que decidia, o homem era o sacerdote, era o cabeça e era ele mesmo que ia atrás e ele que construía a casa, e ele que sustentava a casa, e ele que ia é, buscar a mulher. Por isso, fala, bom homem, inclusive eu quero abençoar cada homem que está aqui, tanto casado como solteiro, recebe aí, meu amado, que eu lembrei, quero te abençoar para a sua mulher, meu filho, só trabalhar se ela quiser. Deus vai te dar dinheiro para bancar a sua casa em nome de Jesus. Agora, se ela quer trabalhar, deixa ela trabalhar, mas se ela não quiser, Deus te abençoe com grana para você bancar essa casa sua em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei sobre essa questão né, específica do assunto de desligar de pai e mãe. Alguém tem mais é, é, perguntas? Nós estamos aqui com o horário chegando ao fim e a gente tem tentado manter isso dentro do mais ou menos do assunto que a gente aborda e conversa. E, se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto, pode aproveitar para mandar. Enquanto isso, eu quero falar de um combo de livros que nós decidimos disponibilizar é, é, também não vale. É, é, eu sei que tem aqueles, de vez em quando a gente fala de um só por muito tempo, um ou outro, mas a gente tem percebido uma sede, uma fome, um anseio é, é, por materiais. Então, é, como a gente tem acesso, inclusive, a outras editoras, a outras publicações, a gente decidiu disponibilizar outros recursos que, inclusive a gente consegue fazer isso. Eu vou falar de um combo de casamento que nós estamos disponibilizando com 40% de desconto e frete grátis, ok? Então, deixa eu aproveitar para falar dele. Né? A gente está chamando do combo especial família. Eu tenho aqui o livro de um dos meus autores prediletos, que é o John Vivi. Ele escreveu esse livro junto com a Lisa, a esposa dele. Se chama A História do Casamento. Um material fantástico e muito abrangente na área do casamento. Temos também um outro livro do pastor Robert Morris, ele escreveu junto com a Debbie sua esposa, Robert Morris é o pastor da Gateway, uma mega igreja lá em Dallas, nos Estados Unidos, se chama Um Casamento Abençoado, né? uma literatura muito boa também. Tem aqui também o livro do meu amigo Philip Murdoch, Antes que o casamento nos separe, como fazer do seu casamento um pedacinho do céu e não uma filial do inferno. O livro, além de muito bom, é muito divertido né, e prático a abordagem desse, desse material. E temos aqui também um clássico. Eu já falei isso em várias lives, me ajudou demais. As cinco linguagens do amor. Como expressar um compromisso de amor né, é, é, ao seu cônjuge. Esse material eu já vi Maíla também ensinando, falando sobre isso, né, Ricardo? É, o que você não... tem a dizer dos, das cinco linguagens do amor? Bom, nós estamos disponibilizando esses quatro livros num combo especial. Está aí o QR Code, o link da loja. né? Se isso for uma ferramenta que te abençoe, a gente quer te encorajar e colocar isso à sua disposição. Né? Acredito que a gente precisa mesmo colocar cada vez mais é, é, materiais e ferramentas que ele fique na mão do pessoal. Pode falar do, do livro aí. Olha, gente, o... As Cinco Linguagens do Amor, assim é... tem que ler, mas tem que ler. E eu, tô... eu acho incrível, porque... Parece que as assim, Cinco Linguagens do Amor teve um momento assim de auge. E ultimamente a gente tem falado sobre pregados pregado, pregado sobre em cima do livro, né? E muita gente não conhece o livro e não lê o livro. Pelo amor de Deus, esse livro aí é salvador, libertador, é, transformador. Falei, falei para meus filhos, já desde solteiro eles já tinham que, que ler sobre isso e entender essas... Maravilhoso, essas maravilhoso. Esse livro é muito importante. Outra coisa, gente, é esse, esse material que a gente disponibiliza, uma live como essa, eu, eu considero uma das melhores mensagens nessa área, Luciano, sua, fé e família. Uhum. Porque é incrível como Deus une a fé e a família. Né? Esse texto que a gente citou no início, eu vou repetir, quem não cuida da sua família, negou a fé e é Pior do que o descrente. É incrível, porque tem gente que está tentando ser espiritual, só isso tem que ter, né? com oração, jejum, servindo a Deus e tal, e está largando a família. E a Bíblia está dizendo que essa pessoa não entendeu, porque é uma coisa conectada. Então, se tem um negócio que tem que acontecer na nossa vida, gente, é, depois da salvação, ter uma família como exatamente o outro livro aí fala. Nós temos que tornar nossa casa um pedacinho do céu e não um pedacinho do inferno. E a gente tem esse a gente sabe quando a nossa casa é um pedacinho do céu, quando a gente tem vontade de estar na nossa casa, de ir para casa quando termina o trabalho, quando acaba o culto, eu quero estar na minha casa, eu quero estar com a minha família, a gente sabe que está conseguindo esse objetivo de estar num pedacinho do céu. Amém, amém. É, um outro assunto que me perguntam bastante, é, e a gente gravou aqui um, um material sobre isso, eu queria disponibilizar aqui o link de um, de um vídeo é, que está à disposição. A gente, acho que foi nessa terça-feira, o Alcance Mais, uma reunião específica que nós temos aqui para tratar de muitos assuntos do cotidiano que ajudam é, as pessoas na igreja. E a gente falou aqui, não só é, é, na perspectiva teológica, mas também trouxemos uma advogada, que é parte da liderança da igreja, para tratar o lado jurídico que é a questão de união estável, tá? É, principalmente isso. Tocamos também no assunto de segundo casamento, então a gente tem um vídeo, né? nós vamos fixar isso nos, nos comentários aqui também, porque às vezes é difícil para a pessoa, mas se quiser também dar um print de tela aí por, por precaução, e depois no final isso, isso pode ser acessado, é um assunto que acredito que vai interessar muita gente. É, Ricardo, eu acho que eu pediria para você terminar fazendo uma oração com a gente, eu dei uma checada aqui nos comentários, né? eu acho que é, é, não temos perguntas específicas aqui a respeito do assunto que você falou, e nem tempo, né? então eu, eu acredito que a gente pode, pode encerrar aí com, com a sua oração, quero agradecer o pessoal que esteve, participou conosco, né? quinta-feira que vem, permitindo Deus, às 8 horas, é, a gente está por aqui de novo, vai ser um tempo abençoado. Amém. Gente, eu só queria dar uma palavra para os casais, se você estiver passando alguma situação e você quiser fazer parte, a gente tem um grupo no Telegram chamado Casamento Inabalável. É um grupo exclusivo, é um, é um, são casais que estão ali, todo dia a gente manda uma mensagem uma palavra, um testemunho, sempre alimentando para levar as pessoas a ter um casamento com mais amor, amizade, companheirismo, sexo, né, felicidade, para alcançar um casamento que dura e um casamento feliz. Não é perfeito, mas pode ser feliz. Então, isso é possível, e a gente tem esse grupo no Telegram, Casamento na palavra Se você quiser entrar no grupo, eu vou fazer o seguinte, quando acabar a live aqui, eu vou lá no meu Instagram, Família de Sucesso, é, underline eu vou colocar um arrasta para cima e você arrastando vai direto lá para o telegram e lá não é nada cobrado a gente pode disponibilizar alguma coisa que você queira comprar Ó, tem esse livro pra você comprar mas o grupo é só mesmo para ministrar os casais e ajudar pessoas a alcançar um casamento inabalável tá bom então, é, vamos eu... abençoar a sua vida hoje só antes de orar, eu queria dizer, gente, o Ricardo, além de um amigo próximo, é uma das pessoas que eu mais tenho trazido para falar de família, tanto na nossa igreja como nos nossos eventos. Né? Então, esses, esses convidados que a gente traz semana após semana não é apenas para entreter, para trazer conteúdo, são gente com, com ministério aprovado, frutífero, e com recursos que podem ajudar a vida de vocês. Amém. Pode orar, amigo. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por esse tempo tão especial. Obrigado por cada pessoa que participou. E nós queremos declarar. Eu sei que tem pessoas que precisam de milagre, pessoas que vêm em busca de resposta, direção, conselho. E, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor alcance cada família aqui representada. Tu és poderoso. Para trazer milagre, resposta, nós declaramos o no nome de Jesus que aquilo que é maligno, que se levantou contra a família, o casamento, contra as pessoas que estão nessa live agora, que vão ouvi-la depois, caia por terra todo mal, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E que venha da parte do Senhor livramento, proteção provisão, direção, e Senhor, o milagre que essa pessoa precisa, inclusive na área da saúde física e emocional. Nós abençoamos as famílias, nós abençoamos os casais, nós abençoamos cada pessoa que esteve aqui hoje, e que no nome de Jesus possamos receber os testemunhos para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, cada pessoa que participou. Não duvide, Deus tem para você uma família de sucesso, um casamento inabalável. E eu que agradeço, meu amigo, a honra e a alegria de estar com você aqui nessa live tão abençoada. Maravilha, foi benção, muito obrigado. A todo mundo agradeço, e não só a participação, choveu comentário com os parabéns aqui pela nossa avolescência. Muito obrigado pelo carinho de vocês é isso aí gente, Deus abençoe já não vou nem desejar só uma boa semana um bom fim de semana Amém. Né, que a partir de amanhã já começa graça e favor sobre a vida de todos vocês valeu Amém. gente um abraço orvalho.com é o um ministério de ensino ao corpo de Cristo atuamos em quatro frentes principais a edição e produção de livros a produção de conteúdos em nossas plataformas digitais